Voltamos com o Conep Entrevista E agora para entrevistar aqui o Rafael Almada Ele é assessor especial para a inovação da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do MEC Também é representante do MEC no Conselho Superior do IFAC Tudo bom, Rafael? Tudo bem Seja bem-vindo ao Acre, nosso estado Seja bem-vindo ao décimo Conep É... Na sua área, nessa área de, de inovação profissional e tecnológica, o que, que você consegue ver aqui no nosso Conep, nessa área? É, o décimo congresso, né, o Conep, ele está muito bem organizado nesse ano de 2015. É, o IFAC ele fez um, uma organização bem interessante que expressa exatamente tudo que tem sido construído de inovação e de pesquisa dentro da rede federal e está valorizado aqui nesse espaço. Então, caminhar por, pelos trabalhos, né, os 1.200 trabalhos aqui apresentados, caminhar pela amostra tecnológica, caminhar pelos estandes dos projetos dos, dos institutos federais é uma forma da gente perceber que a rede tem produzido muito na área de inovação. O que, quais as propostas, as ações propostas pelo, pelo MEC, pela a sua secretaria no caso, com relação a, a essa extensão na área de esportes e cultura? A extensão, ela, ela, ela derruba muros, ela cria novas alternativas. Então, essa, a, a, as ações de extensão, naturalmente e, e historicamente, ela permite é, uma, uma, uma forma da instituição cada vez mais dialogar com a sociedade. É, e, obviamente, uma das ações que mais faz esse processo de transpor os muros da, da instituição é, são as atividades culturais. Então, os institutos federais, hoje, por mais que eles tenham, que historicamente eles tenham nas, é, é, sido criados numa área mais tecnológica, eles permitem que a maioria dos cursos possam trabalhar essa questão da cultura local. Em relação ao esporte, é, os jogos é, esportivos da rede federal foram um sucesso, teve esse ano, né? É, aconteceu agora há pouco e, e mostrou que a gente tem é trabalhado o esporte não simplesmente como uma atividade de competição, onde ganha e perde, mas sim como qualidade de vida. Isso aí. Obrigado. A gente conversou aqui com o Rafael Armado, assessor especial para a inovação da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do MEC. Muito obrigado, Rafael. Valeu, obrigado. Esse foi mais um Conep Entrevista. Até a próxima.